Fala galera, eu sou o Thiago Fracão, seja bem vindo a mais um vídeo Galera, se liga só o local que a gente acabou, acabou de encontrar Uma comunidade abandonada, né Thaís? Isso mesmo Eu acho que aqui devia ser uma comunidade, pelo seguinte galera Isso aqui parece ser uma igreja Com certeza, parece? tem até uma cruz lá tem em cima uma cruz Aqui eu acho que devia ser algum salão Salão de festa, festa né? E ali, eu não sei se é uma escola, um posto de saúde. Vamos lá para ver? Vamos lá. Ó, galera, peço para vocês já de início, de início, agora. Desce o dedo no like. Muito like mesmo, cara. Porque a gente vai pra longe. Acabamos, galera. Acabamos de atolar o carro. A Thaís teve Olha. que empurrar o carro. Quem segue nós lá no Instagram sabe de tudo o que tá acontecendo. Cara, acabamos de atolar esse carro, velho. A Thaís teve que descer, <risos> empurrar o carro. Numa subida, um breve Nossa Lá a embaixo, cara. Lá no, no esquimba lá. Pra gente conseguir sair. E a gente acabou avistando esse local aqui sensacional. Ainda acabamos ganhando o dia, né, Thaís? E a pergunta que não quer calar. Será que aqui... Tem alguma coisa sobrenatural? Será que tem? Qual é o mistério dessa comunidade? Será que ela é assombrada? O porquê que ela está abandonada? Alguma coisa, alguma história aqui deve ter por estar abandonada desse jeito. Talvez não seja assombrada, mas a gente é curioso em saber histórias, né, Tiago? A gente vai atrás de e galera, se descobrir isso daqui. Como que eu sei que o local tá abandonado? Eu fui ali dar uma olhada ali. Vocês vão se impressionar como que é essa igreja por dentro, né, Thaís? Uhum, a gente olhou pela janela ali, Olhando a gente não sabe janela. se vai conseguir entrar porque a porta parece estar trancada. Tá cheio de coisa ali, vocês vão se impressionar. Só que a gente vai olhar essa parte aqui primeiro, ali nós não vimos, tá aberto uhum. nem nada. Então deixa muito like, se você não é inscrito no canal, já se inscreva, ó, se inscreva que tá em vídeo todos os dias. E bora pra mais uma exploração. Galera, antes de começar esse vídeo, eu quero falar sobre o patrocinador do vídeo de hoje, que é a OneXBet. A Onexbet x é uma empresa global, bookmaker que tem nada mais nada menos cooperação com Barcelona e outros times de futebol. Eles fornecem grandes ganhos de pagamento rápido e é o mais confiável bookmaker. As apostas não é só em esportes, mas também em esportes. Campeonato do Brasil, Liga dos Campeões e várias outras ligas que também estão na linha da ONDE Jogos da Copa do Brasil que vão ocorrer agora no dia 11, Santos contra Botafogo, São Paulo contra Ituano, então tá esperando o que pra você apostar no seu time preferido e estar ganhando uma grana? Vou deixar no primeiro link do comentário fixado para você ir lá e fazer o seu cadastro. E se você colocar o meu código Casal Furacão que está aparecendo aqui, no seu primeiro depósito ele vai dobrar. Se você colocar 50 reais, ele vai para 10 reais. E com isso você pode ganhar até 300 dólares em bônus. Então não perca a chance de você ganhar uma grana postando no seu time preferido. Corre lá no link e vai lá se divertir. Aqui, Thiago, eu acho que era um salão de festa, sabe? Porque geralmente onde é comunidade assim, Sim. tem salão de festa, né? Isso, por isso, por, é, até por isso que a gente fala que achou uma comunidade, pessoal. Porque geralmente essas comunidades rurais, tem é, igreja... Talvez possa ser uma escola, um posto de saúde, um salão de festa. Eu fui criada no sítio, então a gente frequentava todo final de semana uma comunidade para ir na igreja. E era realmente desse jeito, uma igreja, um salão de festa, uma escola, um posto de saúde. As, é lá onde eu morei, morava, tinha até casas lá perto. Então, provavelmente, talvez aqui a gente vai dar uma, uma pesquisada, ver se tem moradores aqui por Sim. perto, pra dar uma saber qual é o mistério dessa comunidade abandonada. Aqui já dá pra saber que era uma cozinha, né? Sim. Mor, lá onde eu fui eu criada. inteiro aqui, cara, uhum. Lá onde eu fui criada, tinha. Uma vez por ano tinha festa da comunidade, sabe? Hum. E no salão de festa eles faziam aquelas costelonas pra vender. Aqui. aqui, ó, provavelmente era onde fazia isso, ó. Uma pia. Cara, salão de festa da, da comunidade. Carvão ia de monte aqui. Nossa Senhora. Ia de monte. Tipo, é um caminhão de carvão aí pra poder coisar. E uma outra aqui, Thaís? Churrasqueiro, hein? Nossa, mas você podia construir uma churrasqueira dessa. Construir uma churrasqueira dessa é fácil, Thaís. O difícil é você, você colocar carne na churrasqueira Entendeu. dessa. Fizeram é um forno. Olha. Fornão. Fornão, cara. Nossa, que precipício, Nossa, cara. Ah, um... foi daqui que nós veio que nós atolamos um o carro. Galera, nós, nós veio, veio desse, dessa estrada aqui, só que nós atolamos lá embaixo, na, nos Cafundel. Ah, deve ter sido uns 3km para pra baixo aí que nós atolou. Cara, aqui tá bem destruído, né, Thaís? não tem mais teto, né? Não tem mais teto. Aqui não era um não. salãozão, ó. Aqui, aqui, aqui era, era o bar onde vendia. A cerveja, o refrigerante, a água. Uh -huh, as fichas ficha. aqui. Talvez tinha até bingo, cara. Com certeza. Galera, minha roupa de bingo, hein? E aqui? Isso aqui é uma parede que era uma cozinha também, eu acho. porque cozinha que tem vai vir onde era fazer o almoço, as coisas para ligada da sua lanterna. era a pia onde eles iam lavar a louça a parede está caindo oh, mãe tudo tem pia todo lugar tem Mas ele pia está caindo essa parede nossa senhora está perigosa, hein que isso parece que era um carro né foi dentro daquela caixa d'água é foi dentro da caixa d'água achei que era um carro e aqui qual é o mistério o que que você acha que é aí sem olhar eu vou chutar um posto de saúde eu vou falar que é uma escola Pode ser, né? Na, na comunidade ou escola oposição. Não tem nada falando aqui fora. Hum. Ou oh, pode ser uma delegacia. É. Será que não mora ninguém não, cara? Ok. Oh. Um banheiro. Aqui um em... toalete, chuveirinho. Outro banheiro, escola é difícil de ser, porque é difícil de chover na é, escola. mas ó, tem uma pia. Tem uma pia que aqui fora. É aqui o tanque. Uma lavanderia. Ó, tem uma cuidado que ter cobre ali, porque tem bastante coisa. Eu vou tentar abrir isso aqui pra fazer. Tá aberto. Tá aberto. Pessoal, a gente tá olhando rapidinho, porque tem bastante coisa. Tem a igreja lá ainda. Good. tem gente que tá vindo aqui, ó. Ah, tá guardando as coisas aqui. Tá mortal, ah, mostrei que não vai entrar em Galera, vou mostrar rápido aqui. Tem rápido, tô aqui no ó, vou dar uma passada rápida aqui, ó. Thaís do céu. Tem um berço aqui. Galera, um berço, cara. Olha isso, velho. Cara, eu vou... Eu vou... Galera, eu vou sair daqui pelo seguinte. Tem, tem... Guardando sementes, as coisas aqui. Então, tem gente que tá vindo no local. A gente acha que não tá rodando. A gente precisa saber, Thaís, é, a respeito disso aqui, entendeu? Uhum. Porque talvez a gente, a gente achou agora, pessoal. A gente não sabe nem uma história, nada. Então tem alguém frequentando aqui o local. Tá tomando conta aí, né, Thaís? Aham. Uhum. Talvez chega a gente tá ali dentro, talvez ache que a gente possa estar tá roubando. É. Daí a gente se complica. Né? É. A gente quer apenas filmar e ele acho que não é padrão. Essa igreja é bonita, né? Bonita. Olha só, pessoal. é um berço assustador lá dentro. Sério, depois eu Sério, vou ver né? no vídeo. Pô, tem três cruzes na frente da igreja. Tem mesmo. Ó. Uma aqui, outra aqui, outra aqui no porta. Bonito, hein? Pessoal, seguinte, é, na hora que a gente chegou aqui, eu vim dar uma olhada nessa igreja e eu vi que essa porta aqui está trancada. Você chegou a ver a porta? Eu vi você olhando pela janela só. Aqui, ó. Ah, é. eu, eu empurrei ela. Tem um pedaço de pau aqui, ó. Certo? Olha lá, um ferro. Ah, tá. Só que a janela tá aberta, então. Que a janela tá aberta e tem uma porta aqui que tá aberta. Ah, então Tá. Pera aí, vamos ver aqui primeiro, ó. Vamos. Aqui deveria ter uma área, ó. Ah, que deveria ser onde ficava as crianças. É. Vamos ver, sabe? Ah, Thiago, tem uma casa aqui embaixo que eu consegui ver, Cara, ó. Tem é gente tá pra tem gente perguntar dá pra a gente informação. poder perguntar. Eu não tinha visto não, mas tem eu casa. Eu também que não visto. vi não. Aqui, pessoal, a janelinha aberta. Mas, mas não vou mostra, mostrar ela ainda. Não. O que tem aí? O toalete. Hum, banheirinho daquele, Sério, galera, aqui. vamos lá para a gente conhecer a igreja. Vamos rodar aqui, e, ó. ó. Nossa, jaca? Quem gosta de jaca? Comenta aí no vídeo quem gosta de jaca. Thiago, você gosta de jaca? Cara, eu gosto. Não gosto muito daquela molengona, sabe? Eu não gosto de jaca, não. Eu gosto de carne. E, pessoal. Pelo que, por que, que eu achei que essa, essa igreja estava abandonada? Vem aqui, Thaís. quero mostrar uma coisa. Olha que a gente parou o carro ali. Eu avistei aquilo ali, ó. Olha em cima do telhado. Tá, o tá, do buraco, um buracão tá ali, é, ó, que dó. Então tá abandonado, porque se tivesse cuidando, não estaria assim, Sim. né? Que Aí eu também avistei que a porta está estourada. Uhum. E ela está. Ah, tá vendo? Entendeu? Nossa, Thiago, tem Desce coisa dentro do banco. Nossa. Olha aqui, ó. que bota. Especial de Thiago. Nossa. Ali no buraco. Ali lá no buraco, ó. Aham. Uh -huh. Já tá eu isso. vou mostrar ali. Calma aí. <coughs> Deixa eu dar uma 360 aqui, Nossa, que, que susto, susto amor. Estamos... Olha aí, Jaco. Alguém veio comer jaca aqui e deixou aqui, o Dó. Por que que deixaram aqui dentro, né? Então. Olha, tem coisa aqui, ó. Oferta de móveis granada. Será que a pessoa doou? Deve ter doado. Gente, olha que lindo! Olha isso! Que lindo! Ó, aqui era o altar. Ver? Tinha até vela aqui, ó. Olha isso! Tem santos. Salve! Tua alma! Tua alma! Caraca! Olha que lindo! Será que o padre fica falando a tua alma? Deixa aí, mano, não, não mexe não. Olha que lindo, Tiago Jesus Cristo. Bonito. Com manto vermelho. Mas o manto vermelho não é de Jesus, é da... É da... Como que chama? Não sei. Aquela outra é santa. Mas ele tá com o manto vermelho aí também. Por baixo, sei lá. Olha que lindo, gente. Esse aqui eu acho que é bronze, ó Geralmente essas coisas que é de bronze. Que lindo, coisa mais linda. Que isso? Não sei. É, Thiago. Você... eu observando o santo, achando o santo lindo, e você observando uns trem aí, né? Tem santo quebrado aqui ah, dentro. Ai, ah, deixa aí. Tem uns livros, ó. Uns livros bem bonitos. É isso? Esse é aqui, eu acho né? que é bronze, ó, Thiago, ó. Não, não. Será? Ó, tá descascado, isso aqui é de é gesso pintado. Tem um uhum. cômodo aqui, ó. Tem uma cruz pra mim. Aí, você sabe o que era isso é aí? Onde, Onde confessava. se confessava. É, ó. O padre ficava aqui, pessoal. E o pecador ali, ó. O pecador que fala? É. é o pecador. É. Todos, que nós, nós, todos nós somos, somos pecadores. pecadores. Ajoelhava aqui e contava os seus pecados. Nossa, Thiago, lindo, lindo, lindo, lindo. Isso aqui. Cara do céu. Vamos tirar a thumb e vamos pra lenda que nós está procurando aí. É, pessoal, a gente vai, vai encerrar esse vídeo por aqui. A gente Já gostou aí. do local e a gente falou, não, a gente merece fazer um vídeo pro pessoal. Não, a gente, cara, esses locais assim abandonados é sensacional. Só que agora ficou a questão, qual é o mistério desse local? Por que, que está abandonado? Então tá, vamos conversar com o pessoal ali da casa. Vamos tentar. a pessoal. O casal furacão é apaixonado por histórias, então a gente vai descobrir o que que tem aqui, qual que é a história desse local, quando que funcionou, quando que desativou, o porquê que está, o porquê assim. Que está assim, será que aconteceu alguma coisa aqui? Vamos atrás. Se alguém reconhecer esse local e saber a história, o porquê que está abandonado, deixa nos comentários aí, ó. a gente aí. estar lendo. Partiu? Vamos lá. Ó, se é. Desce o dedo no like aí, Desce muito like mesmo, pelo local sensacional que a gente encontrou. E, sério, se você não for inscrito, você tá perdendo. Se inscreve aí, ó, ativa o sininho de notificação, porque todo dia tem vídeo novo aqui nesse canal. Tiago, e tem que seguir nós lá no Instagram, né? Porque nós atolou o carro e só mostramos no Instagram. Então Verdade. tem muito sufoco que a gente passa que a gente só mostra só no, Instagram. no Instagram. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui!